Fala galera, beleza? Tô andando aqui com mais um vídeo Dez galera dentro pra vocês Mais um vídeo sobre filmes Pedi pra vocês voltarem lá com o conteúdo Que vocês queriam no canal, mano Deu bastante voto para filmes Rapaz, rapaz é que também faz tempo que eu não trago Tipo, eu trago uns conteúdos aí Eu pego e esqueço daquele conteúdo E trago outro conteúdo, é que é tanto conteúdo no canal Que eu esqueço, tá ligado? Então eu vou fazendo aos poucos Pra não ficar tão enjoativo pra vocês E rapaziada, hoje o vídeo é sobre filmes Então já deixa o like aí, compartilha que esse show de vídeo aí dá muito trabalho pra fazer. Galera, como vocês viram no título aí, os... vou estar tá fazendo aí os melhores filmes da Durunhox. Mas, rapaziada, é a minha opinião sobre os filmes, tá ligado? Não, não, vou, não, não quer dizer que o filme em tal não seria bom, tá ligado? Cada um tem a sua opinião. Essas, essa minha lista aqui, são os 10 melhores aqui. Eu acho, na minha opinião, pode ser que você tenha... Um... Outra opinião, vamos supor, ah, Madagascar, pra mim é ruim, pra você é bom, tá ligado? Então, varia de opinião pra opinião. Então, deixa o like aí, comenta aí opinião também. Qual você acha ruim, qual que você acha bom da lista aqui que eu vou falar. Bom rapaziada, vamos começar então. Rapaziada, o décimo lugar aqui da nossa lista é o Bem Moving, rapaziada. Mano, scro... gostaram dessa sincronia aí, rapaziada? Tava ali, mas agora eu tô aqui, hein? Rapaziada, bora lá então. O décimo lugar é o Bem Moving. Rapaziada, Bem Moving, pra quem não sabe, é a, fam... é a famosa abelha que, que queria é, conquistar as suas conquistas dentro da comédia. É muito legal esse filme, rapaziada, que ensina muito sobre a vida, sobre os animais, é, sobre os seres humanos e sobre os animais de fato. Rapaziada, bem move é a famosa abelha, para quem não viu o filme, comenta aí se você já viu, é muito bom esse filme. É a famosa abelhinha que só quer conquistar o seu espaço ali dentro da comédia. É bem legal porque ele não quis, ele quis de fato é, ser ser empregado, mas ele não quis ser aquele empregado que faz tudo a mesma coisa, tá ligado? Porque ali no filme ele só faz a mesma coisa até, até falecer. Assim. Isso que eu achei legal, tá ligado? Eles fazendo um filme... A convivência dos animais com os humanos são tão legal, tá ligado? E e quando o Bel o estava passando estava passeando com a Vanessa e eles entraram no mercado o Bel viu que o mel dele estava sendo usado para os humanos Sendo que eles trabalhavam muito para ter aquele mel ou seja o Bel queria justiça queria fazer justiça denunciar os humanos contra a fraude do fraude do mel tá ligado? só que ali eles fizeram um jeito cada fabricante do mel é tomasse suas próprias acusações tá ligado então, então ele foi atrás ele conseguiu justiça e conseguiu a, conseguiu a justiça, só que teve uma frase ali que o advogado falou ali Que se as abelhas parassem de fabricar o mel, eles não iam, a, as plantas iam morrer tudo E foi exatamente o que aconteceu depois que eles ganharam o, o caso E o nono filme, rapaziada, é Madagascar, todo mundo já conhece Madagascar Eu não vou ficar falando, que é mais quem não viu Madagascar, né, mano Madagascar é um dos filmes mais fortes que existe, tipo desenho mais foda que existe, tá ligado? Que é, é humano, só que ao contrário do, do Barry, é humanos querendo destruir os animais, tá ligado? Basicamente é assim, os humanos têm medo dos animais e os animais têm medo dos humanos, então por isso dá pra ver a intriga ali, no, no, até no próprio no primeiro Madagascar, ele não mostra exatamente, mas no segundo dá pra ver ali que os humanos Querem dominar os, os espaços do, dos animais, os animais querem dominar o espaço dos humanos O oitavo filme é Madagascar 2 Madagascar 2 se passa na África, rapaz É na África ali, mano, muito foda porque dá pra explorar todos os animais ali que tem, tá ligado? E é legal ali que é, no reino animal não acontece isso, né? Mas ali no Madagascar todos os animais se, é, convivem entre si, tá ligado? Ninguém mata ninguém isso que é legal. O próximo, o próximo filme é o de rapaziada. o escuro aí, mano, é muito... É, que é o sexto... Não, tá em sétimo lugar. Sétimo lugar da minha lista aí. E é muito engraçado, mano. Esse filme aí não tem nada demais. Mas só fala sobre a idade da pedra e como funciona a evolução dos humanos, tá ligado? Então... Mas é muito engraçado esse filme, tá ligado? Principalmente o... O Crudes 2, mano. Que eles que encontram uns caras lá mais evoluídos ainda Eles encontram uns caras mais evoluídos lá Que é muito engraçado Eles não, não, não conseguem se adaptar à evolução, tá ligado? Isso que é engraçado Mas a gente lugar, tá turbo, rapaziada Turbo, pra quem não sabe, é um caracol Que se, sempre foi apaixonado por corrida de Fórmula 1 Ele sempre foi apaixonado por corrida de Fórmula 1 Ele sempre ficava na garagem dele ali Vendo o Fórmula 1, que era o cara lá que corria Que era o famoso. Agora esqueceu o... Ele era apaixonado por corrida até teve um momento aí que ele estava meio que na, na deprê, ali, porque ele tinha destruído basicamente tudo ali do, da, da, da horta dele ali, que ele que cuidava da horta. Até que um dia ele foi caminhar na, pela cidade e, e sem querer ele cai em cima do capô do carro. O carro tava postando um racha, ou, tinha dois carros que estavam postando racha. E sem querer ele caiu no capô do carro O carro acelerou demais E ele caiu dentro da, da turbina do motor ali e ele ganhou os poderes turbo né Aqueles células dele eles começaram a ser mais rápidas, Ele começou a ter mais... É como se fosse o, o Flash ganhando super poder Basicamente é isso aqui em vez do raio, ele ganhou turbo, tá ligado? O, o, a, o turbo dentro do sangue dele. Ele meio que engoliu o combustível do... é meio que engoliu o combustível do, do turbo ali. Mano, muito, muito legal esse filme, mano. Cara, esse filme eu, eu sou viciado até hoje porque... É um filme legal, tá ligado? Não é um filme que você vai ver e vai se arrepender no final, tá ligado? Você se apaixona cada... A cada momento do filme, tá ligado? Isso que é da hora. o quinto filme, rapaziada, é o Kung Fu Panda 2. O Panda 2 ali, pra quem não sabe. Muito da hora também. Tipo, mano, eles fizeram muito bem feito o Kung Fu Panda 2, tá ligado? Que Eu achei da hora. Tipo, os animais ficaram com os pelos totalmente legal, Assim, não, não sei que um... Uma coisa ruim e uma coisa boa, tá ligado? isso que eu achei da hora e, e eles falaram sobre bastante sobre a China, né? Isso que sobre a cultura da China E tinha um vilão chamado, que é o vilão pavão lá, que eu não lembro o nome, nome do pavão agora, mas eu não vou lembrar Mas o, esse pavão aí, ele queria dominar a China inteira, ele é o mais poderoso da China Os seis animais ali que convivem, que é a tigresa, o aquele lá o inseto lá, que eu esqueci o nome dele, o macaco, a, a cobra e o kufu panda, são cinco né, acho que são cinco mano, comenta é aí se são cinco ou seis aí, não lembro agora mas aí mostra também bastante, muito, muito da habilidade do, do panda, tá ligado a gente não conseguiu ver no ali, no, no primeiro filme, sobre, é, o que o, o panda podia fazer, tá ligado só lutou, beleza, só, no primeiro filme ele só lutou e tal Contra o, o tigre lá Mas no dois eles se superaram E conseguiram mostrar toda a habilidade E tudo que o, o panda podia fazer Tem até uma cena ali que ele consegue, consegue Colocar 78 pastéis dentro da boca Muito engraçado essa... Quarto filme é os Croods 2 O Croods 2 como eu falei anteriormente É muito engraçado E muito divertido mano Você não se arrepende de ver o filme inteiro Tá ligado O um, é, um pedaço um, é o Meio que o comecinho do filme ele não é tão legal, mas depois ele fica, fica tipo, parece que você expõe na tua cabeça, tá ligado, caralho, não sabe que ia acontecer isso, tá ligado, porque você não imagina o que vai acontecer ali no filme, você pensa uma coisa, mas vai acontecer outra, tá ligado, mano, esse filme aqui eu posso ir até embora, mano, porque é tão bom, mano, tão bom, que eu assisti várias vezes, é como treinar seu dragão 2, rapaziada, quem, não, quem já viu o como sei nada do Dragão 2, muita, muita gente já viu, a maioria dos filmes é que a maioria tem gente que viu, tem gente que não viu, porque é baseado em gosto, né? Então, como tem seu o Dragão 2 aí, eu não vou ficar falando muito, porque a maioria já conhece. E o segundo filme é o Spirit, rapaziada, pra quem não conhece, esse filme aí foi em 2006. 2006, 2007, não, 2003. Aí foi criado em 2003. E desde quando eu era, eu era pequeno, esse filme foi meu filme favorito, assim, tá ligado? Espírito, pra quem não sabe, é sobre um cavalo que ele é indomável, tá ligado? Ele não, ninguém consegue subir nele, E ninguém manda nele, tá ligado? Ele é um cavalo da selva mesmo. E é muito legal, mano. Se você, pesquisa no Netflix aí, Spirit. Você vai encontrar. Tem o um Spirit ali que é a animação de é, mais, mais criancinha, e tem o um Spirit. Que é o cavalo e mais um outro cavalo atrás ali, que vocês vão ver. E, mano, mas pesquisa esse, esse filme aí, rapaziada. Que ele, tra, ele traz uma mensagem muito boa aí pra, pra, pra nós. Então, é uma mensagem... Toda hora o filme tá mandando uma mensagem, tá ligado? Pra você entender aí sobre o que que é. E o primeiro filme também... A maioria desses filmes aqui, rapaziada, tá na Netflix. É só você procurar aí e assistir. E eu, o eu primeiro filme... É um dos mais fortes que eu já vi aí, da... o gráfico, o gra... quanto o gráfico, quanto a revolução do filme, quanto a estética do filme é muito boa, tá ligado? Você olha o filme e você não dá, dá nem desprazer, nem... nem ódio de ver, tá ligado? Porque o filme é muito bom e muito bonito. É o Abominável, rapaziada, Abominável, pra quem não sabe, é um que vive só no Monte Everest, então... Ele, o animal mesmo Que cai em cima do prédio da, da, de uma guria E essa guria, ela tem mania de Mania não, ela gosta de tocar violino Em cima do, lá no terraço do, do prédio Então ela tava tocando e o bichinho Tava, tava escondido ali Nesteziaram nesse ele aí, tomou tipo Uma intenção pra dormir, mas conseguiu Escapar, tá ligado? Então, ele conseguiu ele machucou o braço, e essa menina aí Viu esse bicho ali e Começou a, a cuidar dele como um, um bicho de estimação ali Mas só que tem um porém, tinha um velho que um velho que queria caçar esse, no começo você acha que ele é vilão, mas depois ele vai é, acostumando com a ideia da, da gorila, tá ligado? Então é muito, muito elaborado a história e o filme, tá ligado? E eu não vou contar o resto aí, porque esse filme é meio que novo, tá ligado? Então eu não vou contar, a maioria do filmes que eu contei sobre um pouquinho, mas a maioria já viu, então... Esse filme aí, quem quiser ver, tá na Netflix todos eles estão na Netflix, mas é isso aí rapaziada, eu sei que eu tô meio travado pra fazer o vídeo, mano mas é que eu faz tempo que eu não gravo vlog, tá ligado, eu vou gravando, eu gravo às vezes eu vou gravando os videozinhos ali pra postar, para postar no, no vídeo e vou encaixando no vídeo, tá ligado eu não passo só um vídeo inteiro assim, só gravando só eu, assim, tá ligado então faz tempo, um pouco de tempo aí que eu não faço, acho que faz dois meses aí que eu não posto vídeo de, de filmes e se eu tiver um pouco de trabalho, relaxo eu já vou melhorar É só uma questão de tempo aí que eu tô gravando muita gameplay, tô postando muita gameplay E meio que eu acostumei a gameplay, tá ligado? E fazendo um live também E leva uma questão de tempo e rapaziada, eu vou estar tá fazendo a segunda parte aí Só que os 10 piores aí, então deixa assim, vamos deixar 30 likes aí, batendo a meta de 30 likes eu volto aqui com vocês, eu volto aqui com vocês e faço a segunda parte Rapaziada, o áudio, não sei se o áudio ficou bom, não sei se o áudio ficou ruim mas é que eu tô sem microfone, meu microfone quebrou. Se você quer saber como quebrei esse microfone, foi burrice minha. Logicamente foi burrice minha. Clica aqui no encade como que eu quebrei esse... É, faz um ano já, mano. Esse microfone durou um ano, porém quebrado. Então clica nesse zinho aqui que você vai direto pro vídeo aí. Você vai saber como que, que eu quebrei o microfone. Foi muita burrice, mano, na moral. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Deixa o like se vocês tiveram gostado. Se não gostou, comenta aí. E foi...